Bem, tivemos uma IEL Masterclass absolutamente fenomenal. Vê só alguns dos comentários que foram sendo deixados ao longo destes dois dias de evento absolutamente fantástico. Foram 10 horas de conteúdo completamente gratuito e centenas e centenas de pessoas completamente transformadas. Ao longo destes dois dias passaram 625 pessoas pela IEL Masterclass. Eu estou extremamente agradecido por teres permitir, permitir, permitir partilhar este conhecimento financeiro contigo. E agora, depois da IEL Masterclass, nós abrimos as inscrições para o ILB. É o programa número 1 um em Portugal de investimentos lucrativos na Bolsa, para quem quer aprender a investir em ações, para quem quer criar uma fonte de rendimento extra, para quem quer preparar desde já a sua reforma e, acima de tudo, para quem quer investir com mais confiança, com mais segurança e estar a operar nos mercados financeiros dormindo bem à noite. O ILB está oficialmente aberto, as inscrições estão aí, vai ficar o link em baixo com todos os pormenores, todos os detalhes do ILB, podes ver quantas fases é que são ao longo da tua jornada de investimento, ou seja, Quais são os principais pontos que nós vamos abordando ao longo do ILB? Quais são os bónus todos que temos para te oferecer? São mesmo muitos bónus interessantes para maximizar a tua aprendizagem. As sessões lucrativas que nós vamos ter contigo também e juntamente com toda a comunidade lucrativa vamos responder a todas as tuas perguntas, todas as tuas dúvidas. Eu quero investidores com mais clareza menos dúvidas e mais certezas para investirem bem na Bolsa de Valores. E por isso tens todos os pormenores ali, até quando é que estão abertas as inscrições do ILB, quais são os métodos de pagamento disponíveis que tu tens, dá para fazer em qualquer moeda também todos os pormenores da tua inscrição estão aqui no link em baixo, ok? Espero-te do outro lado do ILB, vai ser absolutamente um fantástico, junta-te às mais de 300 pessoas que já tomaram a decisão de investir no seu conhecimento e começar a investir lucrativamente na Bolsa de Valores. Um forte abraço lucrativo e aguarde te lá na cerimónia de recepção aos novos investidores. Até já!